Boa tarde, daremos início ao sorteio de credenciamento número 1-2023 do edital 1-2022 da SFE Anel de apoio à Anel na modalidade de fiscalização do serviço de eletricidade. Estão presentes servidores representantes da Secretaria-Geral do Anel, da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade e da Superintendência de Licitação e Controle de Contratos e Convênios. O custo total previsto para o sorteio é de R$ 615.840,00, com 15 demandas. O edital número 1, um, 2022, entrou em vigência em novembro de 2022 e apresenta algumas novidades em relação ao edital anterior. Conforme o item 7.12 do edital número 1, um, 2022, informamos que as demandas serão distribuídas entre as Empresas credenciadas por meio do processo de seleção aleatória, garantindo a participação de todas as credenciadas em condições isonômicas nos termos do regulamento do credenciamento da ANEL vigente. de cada demanda, as áreas de conhecimento serão sorteadas em ordem de quantidade de ou hora decrescente. Para fins específicos do sorteio, a área de conhecimento por maior ou hora corresponderá à principal área para suprimento da demanda a fim de tornar mais eficiente a gestão dos trabalhos por parte da SFE e aumentar a segurança no compartilhamento de dados e informações e reduzir os custos da contratação, a empresa vencedora da primeira área de conhecimento, sorteada por uma demanda, terá prioridade para receber as demais áreas de conhecimento da mesma demanda, caso esteja habilitada para sua execução e ainda não tenha sido sorteada na rodada vigente de cada área de conhecimento respectiva. Caso a empresa sorteada não esteja credenciada para as demais áreas de conhecimento ou já tenha participado das respectivas rodadas anteriores, o sorteio continuará normalmente até que todas as áreas de conhecimento sejam supridas. O presente digital possui atualmente 18 empresas credenciadas. No é, Estão aptos a participar do sorteio número 1-2023 um, as seguintes empresas. Zilmacho, Zé de Souza, Argos Engenharia e Consultoria SS LTDA, Ata Energias LTDA, Cenergeo Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos LTDA, CMBR Engenharia LTDA, Copenge Engenharia LTDA, Dinamo Energia LTDA, Enson Goulart Sociedade Individual de Advocacia, FK Consultoria e Serviços de Engenharia LTDA, Jesus Teras Assessoria, GITRAN Consultoria e Planejamento LTDA, IM3 Projetos e Serviços LTDA, é... J. Nogueira Engenharia, Consultoria e Representação Comercial LTDA, MCPA Engenharia LTDA, NRM Estatística SS, Pacto Consultoria e Gestão de Energias LTDA, Róbica Engenharia e Consultoria Elétrica LTDA, CETRA Soluções LTDA. Informamos que a empresa CETA Soluções Ltda declarou-se impedida de participar do sorteio das demandas 5 e 6, em função de ter prestado nos últimos 12 meses serviços referidos a agentes. Inicialmente, sortearemos os números correspondentes a cada credenciada para este sorteio. Desse modo, temos que cada número representa uma empresa. Vamos ao sorteio. Da... Vamos colocar as bolinhas de 1 a 18 no globo. Bola 1. Um. Bola 2. Bola 3. Bola 4. Bola 5. Bola 6. Bola 7. Bola 8. Bola 9. Bola Bola 10, bola 11, bola 12, bola 13, bola 14, bola 15, bola 16, bola 17 e bola 18. Vamos um sortear qual bola corresponderá a cada empresa. Gilmar José de Souza ficou com a bola 7. Argos Engenharia e Consultoria ficou com a bola 5. Ata ene, Energias ficou com a bola 4. Cenegel é Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos. Com a bola 3. CMBR Engenharia LTDA. Com a bola 9. Copengue ficou com a bola 6. Dinamo Energia. Bola 13. Enerson Goulart, Sociedade Individual de Advocacia. 16. FK, Consultoria e Serviço de Engenharia. Bola 8. G, Susteras, Assessoria. Bola 10. Jeitran, Consultoria e Planejamento. Dezessete. IM3 Projetos e Serviços. Bola dois. J. Nogueira Engenharia, Consultoria e Representação Comercial. Bola quatorze. MCEPA, Engenharia. Bola 15. NRM, Estatística. Bola 11. Pacto, Consultoria e Gestão de Energia. Bola 18. Róbica, Engenharia e Consultoria Elétrica. Bola 1. E a Cetra. Bola 12. Passamos, então, para o sorteio. da demanda 1 tem duas áreas de conhecimento, a área de proteção e controle e a área de manutenção de subestação de rede básica. Vamos para o sorteio da área 1. As empresas participantes dessa rodada são a CMBR, Engenharia, a Dinamo Energia, Bola 13, a FK, Consultoria e Serviços de Engenharia, a GEITRAN. Espera aí, vamos... 13. FK Consultoria e Serviços, bola 8. Desculpa. Gitran, Consultoria e Planejamento, bola 17. J. Nogueira, Engenharia e Consultoria, bola 14. E MCPA Engenharia, Bola 15. Vamos ao sorteio da área de conhecimento 1 da demanda 1 bola 8 a FK, consultoria e serviço de engenharia ficou com a área 1 da demanda 1 Conforme o item 7.2.4 do edital número 1222, a empresa também recebeu a área de conhecimento 2, FK, Consultoria e Serviços de Engenharia. Passamos então para a demanda 2. demanda 2 só tem uma área de conhecimento. As empresas participantes dessa rodada são a Zilmar, José de Souza, Bola 7. Argos Engenharia e Consultoria, bola 5. Ata Energias, bola 4. A Cenergel, Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos, bola 3. A CMBR, Engenharia, bola 9. A Dinamo Energia, bola 13. A FK, Consultoria e Serviços de Engenharia, bola 8. A GITRAN, Consultoria e Planejamento, bola 17. A IM3, Projetos e Serviços, bola 2. A MCPA, Engenharia, bola 15. A Pacto, Consultoria e Gestão de Energia, bola 18. A ROBC, Engenharia e Consultoria, bola 1. E a Cetra Soluções LTDA, bola 12. Vamos só sortear, então, da demanda 2. Bola 17, Geitran Consultoria e Planejamento. Passamos, então, para a demanda 3. Essa demanda só tem uma área de conhecimento, regulação aplicada à fiscalização comercial, serviços comerciais de distribuição de energia elétrica. Vamos aguardar a retirada das bolas. As empresas que participaram da rodada 3 são Zilmar José de Souza, bola 7. Argos Engenharia e Consultoria SS, bola 5. Ata Energias LTDA, bola 4. Cenegel Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos, bola 3. CMBR Engenharia, bola 9. Dinamo Energia, bola 13. FK, Consultoria e Serviços de Engenharia, Bola 8. IM3, Projetos e Serviços, Bola 2. MCPA, Engenharia LTDA, Bola 15. Pacto, Consultoria e Gestão de Energia, Bola 18. ROBIC, Engenharia e Consultoria Elétrica, Bola 1. E CETRA, Soluções, Bola 12. Vamos ao sorteio da demanda 3. <risos> Bola 4. A sorteada foi a Ata Energias LTDA. Foi com a demanda 3. Vamos ao sorteio da... Quarta demanda. Essa área... Essa demanda tem duas áreas de conhecimento: a área de proteção e controle e a área de conhecimento de operações. Vamos sortear a área 1. Um. Área de conhecimento 1. Um. Desculpa, pessoal. É, vamos colocar, vamos, as empresas participantes dessa rodada são a CMBR Engenharia, bola 9. A Dinamo Energia, bola 13. A Jeitran Consultoria e Planejamento, bola 17. A J. Nogueira Engenharia e Consultoria, bola 14. A MCPA Engenharia, bola 15. o sorteio da área1 da demanda 4 bola 13 a Dinamo energia Ltda Vamos sortear a área 2. Já tinha tirado? Então vamos lá. A CMBR Engenharia Bola 9, a FK Consultoria Bola 8. A GitRan Consultoria e Planejamento Bola 17. A J Nogueira Engenharia Bola 14. A MCPA Engenharia Bola 15. E a Róbica Engenharia e Consultoria Bola 1. Um. Vamos ao sorteio da área 2 da demanda 4. 15, MCPA Engenharia LTDA. Fazer daqui. Vamos para demanda 5. A demanda só tem uma área de conhecimento. Regulação aplicada à fiscalização comercial, serviços comerciais de distribuição de energia elétrica. As empresas é, que vão participar dessa rodada são a Zilmar José de Souza, número, bola número 7. Argos Engenharia e Consultoria, bola 5. Cenegel Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos, bola 3. CMBR Engenharia, bola 9. Dinamo Energia, bola 13. FK, consultoria e serviço de engenharia, bola 8. IMC, IM3, perdão, projetos e serviços, bola 2. MCPA, engenharia, bola 15. Pacto, consultoria e gestão de energia, bola 18. E a Robic, engenharia e consultoria elétrica, bola 1 o sorteio da demanda 15. Oh, demanda 15. Demanda 5, perdão. A CETRA Soluções LTDA não participará. Está impedido por conflito de interesse. Bola 18. A Pacto Consultoria e Gestão de Energia. LTDA ficou com a demanda 5. Vamos, então, para o sorteio da demanda 6. Também só tem uma área de conhecimento. A outras soluções ele também não participará, por conflito de interesse. A, o assunto é a regulação aplicada à fiscalização comercial serviços comerciais de distribuição de energia elétrica. As empresas participantes da rodada são Zilmar, José de Souza, Bola 7, Argos Engenharia e Consultoria, Bola 5,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 Vamos ao sorteio da demanda 6. Bola 1, um, Robken Engenharia e Consultoria. Foi com a demanda 6. A demanda 7, essa tem duas áreas de conhecimento, a área de operações e a área de manutenção de subestação de rede básica. Eu sorteio da área 1, operações, as empresas participantes são a CMBR Engenharia, bola 9, FK Consultoria e Serviço de Engenharia, bola 8, GITRAN Consultoria e Planejamento, bola 17. J. Nogueira, Engenharia e Consultoria, bola 14. E Robb, Engenharia e Consultoria Elétrica, bola 1. Vamos ao sorteio da área 1. Bola 8, FK, Consultoria e Serviço de Engenharia, TDA. Tá? Vou colocar a área 1. Peraí. Peraí, Bela. Já está tá tirando? Vamos. É, sorteio da área 2, Manutenção de Subestação de Rede Básica. As empresas participantes são a CMBR Engenharia, Bola 9. Dinamo Energia, Bola 13. Jeitran e Planejamento, bola 17, J. Nogueira Engenharia, bola 14, MCPA Engenharia, bola 15 e Rob Engenharia, bola 1. É, qual? Bola 15, MCPA Engenharia. Mas é o sorteio da demanda 8, com duas áreas de conhecimento, de, a área de operações e a área de manutenção de substituição de rede básica. Passamos para o sorteio da a área 1, a área de operação 1, as empresas participantes são a CMBR, é, Engenharia, Bola 9, GITRAN, Consultoria e Planejamento, Bola 17, J. Nogueira, Engenharia, Bola 14, HOPC, Engenharia e Consultoria Elétrica, Bola 1. O sorteio da área 1, da demanda 8. 17, Gitran, consultoria e planejamento. LTDA ficou, ficou com a demanda da 8, área 1. Ela é, conforme aquele negócio é falar. 7.12. Tá. Conforme o item 7.12.5. Não, é não. 7.2.4. Do edital, a empresa recebe também a área de conhecimento 2. Então ficou com a GitRam, consultoria, planejamento LTDA. As duas áreas de conhecimento da demanda 8. Partimos para a demanda 9. tem duas áreas de conhecimento também, operações, área 1. Um. E área de conhecimento 2, manutenção da subestação de rede básica. As empresas participantes da, do sorteio de operações, da área 1, um, são a CMBR Engenharia, Bola 9, J. Nogueira Engenharia, Bola 14, e a Robic Engenharia e Consultoria Elétrica, Bola 1. Um. 14, J. Nogueira Engenharia e Consultoria, ficou com a área 1 da demanda 9. E conforme o item 7.12.4, edital número 1, 2022, a empresa J. Nogueira Engenharia e Consultoria também recebe a área de conhecimento 2 dessa demanda. Vamos ao então, sorteio da área 10, a oh, demanda 10, essa só tem uma área de conhecimento,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 IM3, Projetos e Serviços, bola 2. MCPA, Engenharia, bola 15. Cetra, Soluções, bola 12. O sorteio da demanda, 10. Bola 8, é FK, consultoria e serviço de engenharia. Vou com a demanda 10. Demanda 11. É só uma área de conhecimento. Regulação aplica aplicada à fiscalização comercial, serviços comerciais de distribuição de energia elétrica. As empresas participantes dessa rodada são.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 Cetra Soluções, Bola 12. O sorteio da demanda 11. Bola 2, m 3 Projetos e Serviços. Ficou com a demanda 11. Cetra Demanda 12, temos duas áreas de conhecimento, a área de operações, área 1, e a área de proteção e controle, área 2. As empresas participantes da rodada da área 1 são a CMBR Engenharia, bola 9, e a ROP Engenharia e Consultoria Elétrica, bola 1. Engenharia Bola 1. Um. Os participantes da rodada da área 2 são a CMBR Engenharia LTDA, bola 9, Gitran, Consultoria e Planejamento LTDA, bola 17, J. Nogueira, Engenharia, Bola 14. MCPA Engenharia Bola 15. Bola 15, MCPA Engenharia. Vou colocar a área 2 da demanda 12. A demanda 13, tendo visto o equilíbrio do placar, demanda 13, será distribuída para a empresa CMBR Engenharia. É, demanda 1, da, da, quer dizer, a área 1 da demanda 13, é, será distribuída para a empresa CMBR Engenharia, na qual eu não havia recebido demanda referente a essa área de conhecimento. Agora. E conforme o item 7.12.4 do edital número 1 2002, a empresa CMBR Engenharia também recebe a área de conhecimento 2 dessa demanda, demanda 13. Passamos então para a demanda 14. Essa também tem duas áreas de conhecimento, a área 1-Operações... E área 2, manutenção de subestação de rede básica. Na área 1 um estão as empresas participantes, são a CMBR Engenharia e TDA, bola 9. FK Consultoria e Serviço de Engenharia, bola 8. Gitran Consultoria e Planejamento, bola 17. J Nogueira Engenharia e Consultoria, bola 14. MCPA Engenharia, bola 15. Rópico, Engenharia e Consultoria Elétrica, bola 1. Um. Bola 17, GITRAN, Consultoria e Planejamento. Vou tocar colocar área 1. Um. Da demanda 14. Para a área 2, é, vão participar: CMBR Engenharia, bola 9, Dynamo Energia, bola 13, Hobbit Engenharia, bola 1. O sorteio da área 2 da demanda 14 bola 1 um, Hobica engenharia e consultoria elétrica fog com a demanda 2 da, da, da a, perdão, área de conhecimento 2 da demanda 14. Vamos para a demanda 15, com duas áreas de conhecimento, a área de implantação de empreendimentos. Só tem uma? Aqui está. É? Ah, tá. É, não, a, a, área, a demanda 15 só tem uma área de conhecimento. E isso, vamos participar dessa, desse sorteio. A CMBR Engenharia, bola 9. COPENGE Engenharia, bola 6. FK Consultoria e Serviço de Engenharia Bola 8. GitRA, Consultoria e Planejamento, bola 17. J Nogueira Engenharia e Consultoria, bola 14, e MCPA, Engenharia, bola 15. E Robka Engenharia e Consultoria, bola 1. Vamos ao sorteio da demanda 15. Bola 8: FK, Consultoria e Serviços de Engenharia, LTDA. O placar atualizado será disponibilizado a todos os credenciados junto com a ata. Dessa forma, declaro encerrado o primeiro sorteio de 2023 do edital de credenciamento 1 2023. É 2013 mesmo? Não, 2020. de 2023. Um 1 de 2022 da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade. Muito obrigado, muito boa tarde.